Olá, eu me chamo Kathleen. E eu me chamo César, nós viemos convidar vocês a participarem do Salão de Extensão da URGS em 2021. O evento faz parte do Salão URGS 2021, que ocorrerá de 27 de setembro até 1º de outubro, com o tema Conectando Vidas e Construindo Conhecimentos. Assim como ocorreu no ano passado, este ano, o evento será novamente em formato completamente virtual. Então você pode se inscrever até dia 22 de agosto pelo portal do servidor ou pelo portal do aluno e enviar os seus trabalhos. E se você tem qualquer dúvida de como desenvolver conteúdo audiovisual para o seu projeto de extensão, acesse o nosso canal no YouTube. Nele nós produzimos tutoriais com dicas que te auxiliam em como melhor produzir o seu material de divulgação. Vocês podem encontrar o regulamento do Salão de Extensão 2021 aqui no link na descrição. E também é possível acessar e enviar dúvidas para esse e-mail aqui, que também vai estar tá na descrição desse vídeo. Então, fiquem à vontade!